E aí pessoal, beleza? É, mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a nova atualização da Ecopace. Ela enviou um e-mail um dia desses, informando que a partir de amanhã, 3 de julho, é, será implementada a verificação em duas etapas. É, Para quem trabalha com criptomoedas, está muito acostumado com isso. A maioria dos sites em que você vai acessar, que você nas carteiras que você guarda suas criptomoedas, eles exigem essa verificação em duas etapas, que simplesmente é a primeira etapa você vai para fazer o login, você vai colocar lá o seu e-mail ou seu nome de usuário e a senha e além disso também será enviado um código para o seu celular. Você pega esse código, digita lá na página e consegue fazer o, o acesso. Isso também agora será implementado na Ecopace a partir de amanhã, 3 de julho. Então, nesse e-mail da Ecopace aqui, ela informa isso que eu acabei de dizer e também mostra aqui, simplesmente, como você faz essa implementação. No mesmo e-mail também tem um link que eu vou colocar na descrição que fala um pouco mais sobre isso, como você faz para verificar... É a sua conta, né? Aliás, ativar essa verificação do espaço que é bem simples. Mas de qualquer maneira, eu vou deixar o um e-mail aí, caso você não não saiba qual é este link e você dá uma lida. Mas eu vou mostrar aqui, você vai ver como é fácil. Na verdade, eu ainda não fiz, vou fazer aqui é, enquanto eu gravo o vídeo. Mas antes disso, só para lembrar aqui que o último vídeo que eu fiz aqui é um mês atrás sobre a Ecopace, intitulado "Sua conta Ecopace Gold", né? Sua conta Ecopays ouro, é, porque a partir do, do link que eu disponibilizo aqui na descrição desse vídeo, você pode cadastrar na Ecopace, verifica sua conta e já terá uma conta Gold. Uma conta Gold significa que você não paga taxa quando enviar dinheiro para outra, outro usuário do Ecopace. Inclusive, teve um, um usuário que, que comentou que se cadastrou, é, verificou a sua conta e não recebeu, e não tem uma conta Gold agora como deveria ter. É, se isso aconteceu também com você, eu recomendo você entrar em contato comigo através de um link que também deixarei na descrição desse vídeo, é, através do Facebook ou através até do meu próprio site, e eu tentarei resolver esse problema é, junto a Ecopace, porque segundo o que elas me passaram, todos que se cadastrarem através do link disponibilizado é, aqui nesse vídeo, como você pode ver aqui embaixo, é, você recebe uma conta Gold assim que você é, verificar a sua conta. Então, eles têm que cumprir com a palavra deles e basta você enviar um e-mail informando é, qual e-mail cadastrado, o número da sua conta é, e eu entraria em contato com a Ecopace. Mas é necessário que antes disso, você, depois de cadastrar, você verifique sua conta. Né? Ou seja, envie os documentos e etc. Enfim, agora voltando ao assunto do vídeo, que é sobre a verificação em duas etapas. Eu vou fazer aqui, resolvi fazer agora. É a partir de amanhã que será necessário, obrigatório fazer isso. Mas eu vou fazer hoje mesmo. Hoje é dia 2 de julho e eu vou fazer. É, segundo as informações aqui desse link, que depois você vai ler, ou a maneira certa de fazer você fazer isso, é você clicar aqui nessa, assim que você loga na sua conta, nessa ferramenta aqui, de esse item aqui, né, de configurações, essa engrenagem, e a partir dali você faz a sua ativação. Mas também eu vejo aqui, quando você já está na página é, inicial da sua conta, aqui do lado direito tem aqui, ó, ativar agora a a verificação em duas etapas mas eu vou fazer da forma que é indicado pelo link que eu deixarei na descrição então você entrou na conta clicou aqui no símbolo da engrenagem que é o mesmo que configurações né pois clica em segurança e por fim vai vir aqui a última é a opção aqui embaixo verificação em duas etapas está desativado vou ativar aí solicitar o código vamos ver o que vai acontecer para Configurar sua verificação em duas etapas. Precisamos enviar um código de acesso para seu e-mail registrado. Eu pensei que ia enviar pelo celular, mas o celular acredito que é só depois quando eu for fazer. Vou é, fazer o, o login. Então vamos clicar em solicitar o código. Vai enviar para o meu e-mail. Bom, eu vou ver aqui se já chegou no meu e-mail. E volto aqui com o código. Chegou aqui o e-mail da EcoPace. Também o código. Código de acesso, só copiar e colar. Volto lá na página de Ecopace e vamos colar aqui para ativar a verificação em duas etapas. E aí tem mais etapas. A primeira aqui é, é através do Google Authenticator, Authenticator, não sei a pronúncia correta. É, Entre em sua conta usando sua senha e um código de verificação do seu aplicativo Google. Ou a segunda opção aqui, SMS ou chamada de voz. É, eu tenho esse programa aqui, Google Authenticator, ou Authenticator, sei lá. É, lá na página lá do, do Google, lá que você baixa os aplicativos, é que tem ele, ele é gratuito. Inclusive, é ele mesmo que é utilizado é, com, na, nas carteiras de criptomoedas. Eu vou utilizar a segunda opção, e caramba, eu vou utilizar a segunda opção aqui, SMS. Porque eu quero usar mesmo, eu prefiro ela do que esse aplicativo. Então, vou ativar aqui é SMS ou chamada de voz. Para acrescentar uma camada adicional de segurança à sua conta, você precisará digitar um código sempre que fizer o login em sua conta. Os códigos serão enviados através de uma mensagem de texto para seu celular ou chamada de voz. Para um fixo, eu prefiro, logicamente, texto para o celular. Verifique seu número e atualize. Caso necessário, antes de solicitar o código de verificação. Aí você dá uma conferida no número, tá tudo certo, vamos solicitar o código. Provavelmente vai enviar agora para o meu celular e assim que enviar eu vou colar aqui o código. Caso você não receba né, a mensagem, só você esperar um tempo, já recebi aqui, fez um som. Caso você não receba, aí só, só você aguardar um pouco. Ó, tem aqui, ainda não recebeu seu código, reenviar em é, 7, 6 segundos e aí você envia, mas eu já recebi aqui, vou pegar o código e vou colar. Pronto, já colei o código aqui, agora eu vou clicar em enviar, vamos ver o que acontece. É, vamos lá, verificações do etapas. Esquecer é, dispositivos confiáveis fará com que o Ecopace esqueça todos os dispositivos que foram usados anteriormente para acessar Ecopace. o Ecopace. Um código de verificação será exigido novamente para cada dispositivo durante o próximo login. Esquecer é, dispositivos confiáveis, ou seja, é, esquecer esse aqui que eu acabei de cadastrar. Altere seu método de verificação, posso alterar aqui para o Google Authentic, Authenticator, enfim. Ou desativar a verificação em duas etapas. Eu vou deixar do jeito que está, tá legal. Agora eu vou sair da minha conta e vamos testar, né? Se realmente vai ser necessário colocar é, a verificação. Então eu já utilizar a verificação em, em duas etapas então eu vou entrar aqui coloquei meu login meu nome de usuário e a minha senha depois da senha será enviado um código para o meu celular segundo eu mostro aqui exatamente ó ah, pronto aqui está meu código agora vamos entrar eu escolhi receber através de sms então muito mais fácil, na minha opinião, sempre não vou precisar abrir o aplicativo, apesar de que o aplicativo ele é leve e abre muito rápido. Enfim, pronto, já fiz o login e é assim que faz uh, para cadastrar a verificação em duas etapas. É, caso queira retirar, né, como você já viu anteriormente, mas mostrando aqui novamente, basta vir aqui no símbolo de engrenagem, que significa configurações, depois a insegurança. E clica em editar, aqui em verificação em duas etapas, a última opção. E aí escolhe a opção que você quiser. É, se quiser desativar, desativa. Mas, segundo o e-mail recebido, isso será obrigatório a partir de, de 3 de julho. Ou seja, a partir de amanhã será necessário essa verificação em duas etapas. Então é isso. Depois de ter ativado a verificação em, em dois passos eu recebi esse e-mail aqui depois do primeiro é, primeiro login que eu fiz isso sempre acontecerá como é de costume quando é de costume quando tem essa verificação em duas etapas cada vez que você acessa é enviado e-mail para você apenas para confirmar que você fez é, que você entrou na sua conta mostra a localização data e hora etc então esse vídeo era para mostrar isso aí a verificação em dois passos na Ecopace, uma atualização simples aí, mas que será obrigatória para todos e já fica aí registrado como é fácil fazer. Valeu e até o próximo vídeo.